Fernando Alonso na Aston Martin é um baita fator sim para 2023, mas devagar com o andor porque não vai ser tão fácil. Sebastian Vettel que o diga e é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Aston Martin vai passar por uma grande mudança no ano que vem, Sebastian Vettel vai deixar a equipe ao final dessa temporada porque ele decidiu se aposentar da Fórmula 1, e outro grande campeão, Fernando Alonso, vai se juntar ao time para fazer dupla com Lance Stroll, e na época do anúncio Alonso disse que uma das coisas que mais chamaram a atenção dele no projeto da Aston Martin foi o comprometimento da equipe em vencer. E o espanhol nunca escondeu que um dos grandes desejos dele na carreira é voltar a vencer na Fórmula 1. Bom, Sebastian Vettel deu uma entrevista essa semana que foi veiculada no site da própria Aston Martin e ele fez um balanço bem pontual sobre a temporada 2022 da Aston Martin e também sobre os planos que a equipe tem para as próximas temporadas. Temporadas. E Vettel que eu disse que a Aston Martin tem feito grandes contratações, as peças estão se encaixando muito bem, mas ainda vai levar tempo até que os resultados apareçam. O principal argumento do Vettel é sobre a mudança de regulamento que a Fórmula 1 sofreu esse ano. Com essa mudança de regulamento, essa nova velha aerodinâmica, porque o efeito solar é algo que já existiu na Fórmula 1, então essa aerodinâmica que foi trazida novamente para a categoria, acabou provocando uma armadilha e muitas equipes caíram nessa armadilha, não conseguindo trabalhar com a altura certa dos seus carros para poder ter esse ganho de performance e esse ganho de velocidade. Outra coisa também que o Vettel falou é sobre o teto orçamentário. A Fórmula 1 trabalha com o teto orçamentário, que hoje é fixado em 140 milhões de dólares, varia em torno de 700 milhões de reais, dependendo da cotação atual da moeda americana. Então, a Fórmula 1 trabalha com esse teto orçamentário e isso impede que as equipes façam muitas mudanças, promovam atualizações em todas as corridas, os os testes também são muito limitados, elas ficam reféns dos fins de semana, os treinos livres. Então isso compromete, isso compromete muito o desenvolvimento de um projeto ao longo da temporada. Vettel acredita que aquelas equipes que acertaram de cara nos projetos desse ano, e aqui a gente pode citar, por exemplo, Red Bull e Ferrari, que fizeram carros muito fortes, carros muito versáteis, tem vantagem sobre as demais para o ano que vem e até 2026, porque esse regulamento, na verdade, ele vai ficar em vigor na Fórmula 1 até 2026. Depois, a categoria vai sofrer outra grande mudança no seu regulamento, também na parte técnica, e aí as equipes vão ter uma nova oportunidade de poder mudar essa ordem de forças entre os times do GRID. Em Barcelona, no GP da Espanha, muitas equipes trouxeram atualizações, a Aston Martin foi uma delas, trouxe um grande pacote de atualizações, inclusive na época foi até acusada de ter copiado a Red Bull, porque veio com um layout, um chassi muito semelhante ao RB18, mas era possível perceber nas fotos que saíam que o carro da Aston Martin ainda era bem alto, com relação ao carro da Red Bull. Então a gente via ali um carro bem semelhante. Algumas corridas em que a Aston Martin conseguiu melhoras pontuais, porém não sendo efetiva aonde ela realmente ganharia a performance necessária para dar um grande salto na classificação, salto de performance, que era descer a altura desse carro para poder aproveitar esse efeito solo do novo regulamento. Agora, a chegada do Alonso na equipe é sim um grande diferencial. O Alonso é um cara que tem muita experiência, ele tem um feeling de corrida muito bom e é aquele tipo de piloto que sabe dizer exatamente o que ele quer e o que é preciso para melhorar a performance de um carro. Não tenham dúvidas de que o Alonso também foi peça fundamental dentro da Alpine. Agora, a gente também não sabe quanto tempo mais o Alonso vai ficar na Fórmula 1. O contrato que ele tem com a Aston Martin é um contrato multianual, porém, eu não acredito que o Alonso ultrapasse a barreira das três temporadas a mais na categoria. Dois anos é certo, três anos eu acho que já seria o limite. E já que a gente está falando de um projeto que provavelmente vai entregar um carro, um carro capaz de vencer, um carro capaz de brigar efetivamente por pódios, por vitórias na mão do Alonso a médio e longo prazo, é possível que ele alcance isso mesmo nessa reta final do contrato e não já no ano que vem, ou mesmo que ele passe pela Aston Martin sem conseguir de fato esse carro vencedor que ele tanto sonha ter nas mãos ainda. Lembrando que sim, a Aston Martin é uma equipe que tem dinheiro para investir no projeto do carro. A Aston Martin tem contratado bons nomes para trabalhar junto com ela. Alguns nomes, inclusive, que passaram pela Red Bull. E a Red Bull é hoje a equipe a ser batida. A Aston Martin trouxe Fernando Alonso. A Aston Martin vai começar a partir do próximo ano o seu projeto de desenvolvimento de piloto, já focando nas próximas gerações, nas próximas temporadas, além de Fernando Alonso. Mas isso tudo é um trabalho que demanda tempo. Mas eu quero saber a sua opinião, o que, é que você acha? Será que Fernando Alonso vai conseguir levar a Aston Martin ao caminho das vitórias já no ano que vem? Ou o Vettel tem razão, vai demorar ainda e pode ser que esse projeto seja de médio a longo prazo e Fernando Alonso só tem um carro vencedor quando já estiver realmente no final da sua carreira na Fórmula 1? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.